E se tudo é frequência, provavelmente você está acostumada com a frequência dessa realidade. Qual é a frequência de uma família de escassez? Qual é a frequência de uma família pobre? Qual é a frequência de uma família analfabeta? Qual é a sua frequência? Marta, como eu sei qual estação toca na minha vida? Qual é a música que você ouve? Quando eu falo música, é uma metáfora. O que está acontecendo na sua vida hoje? A sua vida é escassez financeira? A sua vida é ruína em relacionamento? Qual é a maior dificuldade da sua vida? É essa sintonia que você está. Então, observa qual é a realidade da família. Se você é a média das cinco pessoas que você mais convive... Com quem você está convivendo? Essa é a estação que toca na minha vida? Não, na sua vida.